Você deseja mudar, fazer uma transição de carreira, empreender, mas não tem coragem? Você acha que você não é capaz de mudar o seu futuro? Então, esse vídeo é pra você. Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank God It's Today. E hoje é sim o grande dia para você viver com mais propósito, trabalhar com significado, ser o líder da sua própria carreira e sair dessa zona de conforto. Esse é o meu convite para você. E hoje eu vou trazer aqui para você três palavras que vão ser capaz de ajudar você a mudar e, na verdade, a cocriar o seu futuro. E esse é o meu grande convite. A gente sempre acha que hoje não é o grande dia, que a gente não está pronto o suficiente, que a gente não sabe o suficiente, que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa ganhar mais dinheiro, que o celular do outro é muito melhor do que o nosso, que as férias do outro é melhor do que a nossa, o salário do outro tem maior reconhecimento do que o meu. Na verdade, a gente está sempre nos comparando aos outros e a gente sempre acha que a gente não é suficiente, o que a gente não está pronto, né? Que a gente, a gente é o nosso maior inimigo de uma forma inconsciente. E isso a gente acaba uh, nos próprios boicotando. Mas eu quero trazer para vocês aqui um modelo, e na verdade são três palavrinhas para você praticar todos os dias. E a partir do momento que você utilizá-las com uma certa frequência, você vai entender que você é capaz de compreender que é onde você está, é exatamente onde você deveria estar e que você é capaz de cocriar aquele futuro que você tanto deseja e almeja. Vamos lá? A primeira delas é a palavra agradeça. Ou seja, tenha gratidão, seja grato a quem você é, ao que você tem, aonde você mora, onde você trabalha, a todas as suas conquistas. Agradeça porque você está exatamente onde você deveria estar. Talvez você tenha sonhos, e isso é super válido, mas a gente precisa entender que toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, toda a nossa história, ela faz parte de quem a gente é e a gente precisa agradecer isso, porque só a partir do momento que a gente empacota, né, e a gente põe tudo isso e cabe na nossa mochila, na nossa bagagem, a gente é capaz de ir para o nosso próximo passo. Então, agradeça, o thank, seja grato a tudo que você tem nesse momento. A segunda palavra é o Acredite. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus valores, nos seus fatores motivacionais, naquilo que você escuta ou que você deseja na sua própria intuição. Né? Acredita em você antes de acreditar nos outros. O desejo é só seu. Eu gosto de dizer que, assim, muitas vezes a gente tem uh, intenções, a gente quer mudar, a gente tem desejos de fazer transição ou de empreender, mas a gente fica esperando algo que vem do outro e que não vai vir, porque o desejo é seu, a história é sua. A gente pode sim colocar outras pessoas junto ou até informá-las né, das nossas intenções, sonhos e desejos, mas se eu não acreditar em mim, antes de tudo, Ninguém vai acreditar. Então essa minha segunda palavra é acredite. Acredite em você, nas suas intenções, nos seus sonhos, nos seus desejos. E a terceira palavra é o hoje. A gente vive projetando o futuro ou tomando atitudes baseadas no que aconteceu no passado. Só que, na verdade, a gente só tem o momento presente. A grande oportunidade é quando a gente entra em ação e a gente faz escolha no hoje. Lógico que a gente está baseado em quem a gente quer ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, ou até mesmo amanhã. Só que a gente, o nosso poder de decisão está no agora. E muitas vezes, a nossa mente ela não está no agora. A gente está sempre distraído, a gente está sempre nos comparando, nos julgando. Eu tenho falado sobre isso muito nos vídeos. E a gente deixa de estar tá vivenciando o momento presente, que é o único que a gente tem. A gente tem medo de entrar em ação no agora, porque a gente tem medo de fracassar, de falhar, e a gente se auto-boicota. Então a gente não vai conquistar aquilo que a gente deseja se a gente não se arriscar. No hoje, né? eu sempre digo que é melhor a gente se arrepender por aquilo que a gente fez do que aquilo que a gente deixou de fazer. Então, as três palavras que vão te ajudar a cocriar o seu futuro a partir de agora, elas são exatamente o nome da minha empresa, que é o Thank, o GOD e o TODAY. Agradeça, acredite, né? O GOD é acredite em Deus, mas aqui eu uso que nós somos os nossos próprios deuses, né? Cada um de nós também é capaz de co-criar sua própria realidade e no hoje, né, o today, no hoje e no agora. Agradeça, acredite, agora. Essas três palavras são o primeiro passo para você obter respostas para o seu futuro e saber por quê. Acredite que você é co-criador da sua realidade. Seus sentimentos geram pensamentos que geram ação. E aí, você acha que é possível a gente aplicar essas três palavras no nosso dia a dia? Qual delas faz mais sentido para você? Deixe o seu comentário aqui para mim nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. E super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser. Este já é o primeiro passo.